E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho E dessa vez galera, estou de volta para mais um vídeo de Sneak Peaks Dessa vez para apresentar para vocês mais um feitiço novo Sim senhoras e senhores, porém esse feitiço vai ser preparado com elixir normal a partir do centro de vila nível 10 que é o feitiço do clone, feitiço de clone, como você quiser chamar, ele basicamente, como o nome já diz, ele clona as suas tropas, ou seja, como vocês estão vendo no replay, eu coloquei alguns lançadores, e quando você coloca ele, ele duplica, triplica, quadriplica as suas tropas, dependendo da tropa, né? Vocês podem ver, podem notar, que o feitiço de clone, ele vai mais do que duplicar, talvez triplicar, quadruplicar, Tropas pequenas, tropas, por exemplo, como bárbaros, lançadores, corredores, balões. Porém, como vocês vão ver aí, no Lava Round ele vai apenas duplicar o Lava Round, obviamente, porque senão iria ficar uma apelação muito grande. Um exemplo interessante do Lava Round é que, como vocês podem ver, ele literalmente duplica perfeitamente a cópia, incluindo as habilidades. Por exemplo, do Lava Round, quando ele morre, ele solta os Lava Pups. Então, quando o Lava Round morre, ele solta os Lava Poops clonados também. Você vai poder usar seu feitiço de clone para ataques com bruxas, por exemplo. Imagine as bruxas colocando esqueletos e você duplicando os esqueletos e duplicando as bruxas. O quão forte pode ficar essa estratégia a partir de agora. Mais um exemplo para vocês do Golem. O Golem, assim como o Lava Round, vai ser duplicado a partir do momento que ele entra no raio do feitiço. Mas vocês vão poder notar que o feitiço de clone ele tem um tempo limitado e quando as tropas começam a piscar na tela, quer dizer que o tempo delas está acabando. Uma vez que acaba o tempo, a tropa clonada acaba sumindo, independente da vida com que ela esteja. Vocês também vão poder notar que o feitiço não funciona com os heróis. Porém, quando você usa a habilidade da rainha, e do rei, que eles invocam arqueiras e invocam bárbaros No caso do rei bárbaro Você acaba duplicando esses bárbaros também Outra coisa interessante pra falar pra vocês É que uma vez dentro do raio de ação do feitiço Você pode acabar clonando tropas pra dentro, da... pra dentro dos muros do seu oponente Assim como eu fiz com esses gigantes Vocês podem notar que mesmo sem quebrar os muros Eu acabei derrubando algumas torres lá dentro Apenas porque os, os gigantes clonados foram pra parte interior dos muros também o dragão assim como o lava round também vai ser apenas duplicado então para cada feitiço de clone você vai ter apenas um dragão a mais lembrando que eu estou usando aqui tudo no nível máximo, então talvez os feitiços de clone no nível 1 não sejam tão eficientes assim muito, muito provavelmente as alterações vão ser no tempo que a tropa vai ficar ativa e na quantidade de clones que o feitiço vai poder realizar outra informação importante como vocês podem ver com as pecas, é que mesmo que a tropa mãe, digamos assim, aquela tropa principal aqui de fato você colocou em jogo mesmo que ela morra a tropa clonada ela ainda vai ficar em jogo a não ser que ela morra ou acabe o tempo dela e pra finalizar uma informação também importante para você que já quer ir elaborando a sua estratégia de ataque usando o seu feitiço de clone é que clones também podem ser clonados assim como vocês estão vendo essa peca e você clona uma vez se você jogar outro feitiço você clona de novo ou seja você pode duplicar quadriplicar as suas tropas você coloca Todas, duplica elas, daí você coloca de novo um outro feitiço e quadriplica elas, ou seja, você pode fazer umas completas. Estratégias completamente novas Inclusive estratégias bizarras Como por exemplo, full balões, full corredores Coisas que eu costumo fazer aqui E que eu pretendo trazer para vocês Assim que essa atualização for lançada Então é isso pessoal Espero que vocês tenham entendido como vai funcionar o feitiço de clone Um feitiço completamente novo E eu já tinha visto algumas pessoas pedirem por esse feitiço Algumas pessoas que talvez... Tenha um contato direto com a Supercell porque eles acataram o seu pedido e sim teremos o feitiço de clone para trazer uma, comple... uma dinâmica completamente nova para o jogo, o gameplay completamente diferente. Não se esqueça de conferir também os outros vídeos e sneak peeks. Eu já falei do novo Lava Round, já falei do... do novo Balão de nível 7, já falei do novo feitiço de esqueletos. Então, se você quiser conferir os outros vídeos, não se esqueça de dar uma olhada aqui nos cards do YouTube porque eu vou deixar linkado para você não perder nenhuma novidade aqui no canal do Gordinho, beleza? Espero que vocês tenham curtido, se você gostou, não se esqueça de deixar o seu gostei nesse vídeo E se inscrever, caso você esteja me vendo pela primeira vez Falou então, um grande abraço do gordinho galera Ah, e antes que eu me esqueça, não se esqueça de deixar nos comentários o que vocês estão achando da atualização Agora sim eu vou me seguir de vocês, Falou um grande abraço do gordinho E até a próxima